Vamos começar? Já deu 7h20, pode ser que chegue mais alguém e a gente... Eu esqueci minha senha do portal onde ajudar... você não tem que fazer. Quer colocar é o meu? Depois a gente tem a primeira parte expositiva, ah, a hora que, que a gente ]men. for fazer a parte prática, aí a gente um <zuf1> entra. Eu ou pra você. Mas tem como medir, tá Tem como medir e depois eu esqueci. Tem. não sei como, mas tem. Tá ah, bom. Tudo bem? Vamos lá? Vamos lá, pessoal é... pedir para vocês Atenção suficiente Para a gente prestar Conversar aqui com a Luciana no chão com o Daniel E eu vou estar com vocês também tá? Eu vou ficar mais na última parte Que é a parte prática, eu vou ajudar vocês Tá bom? Eles vão fazer uma apresentação rápida aí do, do, do negócio deles Do, do portal depois um pouco, falar um pouco do Instagram, do Facebook, como é que se utiliza isso para a área do, do design de interiores. Beleza? Lu. Boa noite pessoal. Boa noite. Eu sou a Luciana Paixão, do blog e da loja de curso Arquiteta. Tudo bem? Vocês conhecem a loja? Ela conhece. <risos> então, é, nós estamos aqui hoje para fazer uma palestra sobre marketing para design anteriores. Eu vou falar um pouquinho de mim rapidinho para quem não conhece da nossa história. Nós começamos com um blog alguns anos quando eu saí do curso técnico de edificações tinha vontade de ensinar eu gostava de ensinar e eu criei um blog né, sem nenhum compromisso com nada, simplesmente comecei a escrever, nem tinha audiência. Com o passar do tempo, é, eu entrei para a faculdade, saí do curso técnico, entrei para a faculdade e descobri na faculdade que eu tinha assim, um, um, um certo nível de conhecimento ah, superior aos, aos demais alunos da sala por conta do curso técnico que eu havia feito. né? O curso técnico, vocês devem imaginar que faz uma grande diferença na vida da gente, quando a gente vai fazer o um curso superior, e lá eu comecei a alimentar mais o blog, dar aulas particulares, então desenvolver desenvolvi essa, esse gosto por ensinar, e hoje nós temos a loja de cursos, né com cursos para estudantes de design, arquitetura, engenharia, enfim, né? e isso foi crescendo, crescendo, crescendo, crescendo, e hoje nós estamos com um número então, de 400 mil seguidores nas, nas nossas redes sociais e nós ganhamos um prêmio né, em, 2016, em 2015 e 2016 é, de influenciadores digitais pelo nosso trabalho na web. Né? Então, nós estamos aqui hoje para compartilhar um pouco do nosso conhecimento com vocês sobre marketing. É, todo esse nosso trabalho hoje só alcançou tamanho que ele alcançou, chegou aonde ele chegou por causa de todo o conhecimento de marketing que a gente acabou ah, na nossa época eh, aprendendo sozinho, porque não tinha eh, esses cursos não tinha a divulgação que tem hoje mas eh, depois, posteriormente a gente começou a buscar por técnicas e, e ferramentas por, através de pessoas que já, já tinham mais experiência com o e-commerce. Então essa é a nossa história resumo, né? nós temos aí uma, uma história para poder contar para vocês e, e, e para replicar uh, na carreira de vocês, né? aplicar o marketing, marketing digital. Tá bom? E essa parte técnica, quem vai... Contar para vocês é o, é o Daniel, que ele que cuida dessa área de marketing de Google, Instagram, Facebook blog lá no nosso escritório. Tá bom? Vamos lá. Eu adoro, eu adoro a é só a cara da empresa, só, de novo. Eu sou marido. É. Só... Também, é. também sou marido dela, nas horas vagas também. Sou <risos> marido e mulher. Eu, minha formação, então a do arquiteto, né? E a minha formação é, eu sou bacharel em design digital. Né? Não, não de interiores, mas eu tenho paixão em fazer renderização 3D. Então, a gente se conheceu um pouco no muito Agradável, porque ela trabalhava no escritório de arquitetura, eu né, trabalhava com o render, o escritório dela precisava fazer algumas renderizações. Eu fui fazer lá, a gente se conheceu, acabou no um o Agradável, como eu falei para vocês. Mas eu trabalho desde com render normal até realidade virtual, arquitetura, né, é, parte de vídeo, de animação, quem trabalha com SketchUp, com V-Ray, -Hey, Lumion, tem uma série de programas aí para gerar visualizações e maquete eletrônica. Né? Porém quando a gente começou, né, como puxando aqui o que a Luciana falou, a gente começou do nada. Né? E o que eu vou explicar pra vocês aqui um pouco que muita gente não sabe e a gente vai até um pouquinho contra a ideia de youtuber famoso, facebook porque apesar dos, apesar dos prêmios e é claro, né, uma, é, uma, é uma conquista muito bacana por exemplo, esses dois prêmios a gente ganhou não por ter os 350 mil face ou porque tem um insta mais ou menos forte a gente, eu não sei se vocês conhecem quem quem está mais na internet? 44 Arquitetura, o Papo de Arquiteto, o blog da Engenharia Arquitetura. Somos todos da mesma máfia. Somos todos temos todos no mesmo tentáculo, né? 44 Arquitetura, o blog, eles também rendem cursos nossos e a gente está tudo no mesmo barco. Então a gente se conversa muito, né? Porém esses dois prêmios a gente ganhou pela questão de tráfego orgânico no Google. Então o que, que eu vou o que, o que que eu vou buscar mostrar para vocês aqui? Realmente desmistificar algumas coisas já, porque é youtuber, é, consegue mais ou menos trabalho e, e realmente mostrar quais são os caminhos que vocês devem seguir Para realmente é, vocês conseguirem clientes então, então essa palestra aqui, a nossa intenção é realmente vocês se formarem O que, que vocês têm que fazer realmente na parte digital Para que vocês come, é, comecem a captar clientes tá? Então vai ser uma coisa bem, bem direcionada bom bem aqui tudo começou né antes de youtube de facebook começou com um blog né? o blog muita gente hoje né, é um tema até um pouco meio chulo às vezes fala assim ah, a pessoa é blogueira não sei o que né porém o blog e o conteúdo que você disponibiliza dele, é nele né é ele que faz um, existem outras regras, mas é ele que faz o Google mais dar atenção para você com os seus conteúdos. O blog e o site é a base piramidal, se você... É, é básico, obrigatório, se realmente você quer é, começar a ser, a ser buscado, a ser achado é, na internet. Começamos com o blog. E aqui eu vou explicar mais ou menos para vocês. De todas as redes sociais que a gente... de rede ou de internet... Instagram, Facebook, Twitter, nada é mais forte, nada é mais forte que o blog. Então, isso é uma primeira, é uma primeira, assim, uma regra para vocês. Por quê? Quando vocês vão buscar alguma coisa, é uma diferença. Quando você pega o Instagram, como é que vocês consomem consome o Instagram, por exemplo? O Instagram, você olha e tá assim, ó. Quanto tempo vocês perdem num um post de insta? Dois, três segundos? Cinco? Então, uma coisa que vocês têm que pensar, assim, tecnicamente falando, qual é a impregnância? Quanto tempo vocês despendem com alguma foto, com algum vídeo, com alguma informação, quando vocês estão em redes sociais? O Insta, fatalmente, pelo, pelo próprio modelo dele, é muito rápido. É um consumo de muita coisa que dura 2, 3 segundos. Quando a intenção é buscar um cliente, quando vocês vão pesquisar alguma coisa mais a sério, vamos dizer assim, qual é a primeira coisa que vocês fazem? Vocês googam. Como se fala, você entra no Google, você põe lá, sei lá, cadeira blá blá blá, vocês põem lá. E ali vocês pesquisam. Pode ser que no final da conta, você acaba caindo no Pinterest, você acaba caindo num site, você acaba caindo em outro lugar. Porém, sempre, sempre, instintivamente, o Google é a sua plataforma primária de, de, de busca. Se o Google é a sua plataforma primária de, de busca, o que, que a gente precisa ter antes do blog? a gente precisa ter um site. Então, hoje, qualquer... Então, mesmo que vocês tenham, provavelmente, pode ser que outros aqui tenham é, de forma profissional, mas, mas todo mundo tem o Face, o Insta, de forma pessoal. Mas, se vocês quiserem realmente começar a converter serviços, querem que as pessoas levem a sério, vocês precisam ter um endereço na internet. que parece ser muito óbvio, mas... percebe que não é tão óbvio assim. Né? Então, uma coisa que eu comentei hoje à tarde, faço a mesma pergunta para vocês. Se vocês recebem um e-mail de alguém com relação a serviço, que é arroba Hotmail, é, que é arroba Google, né? você recebeu lá fulano de tal, arroba Hotmail, né? @Google. e você recebe um fulano de tal, arroba o nome da empresa.com.br. Né? Instintivamente, qual que você já leva, leva mais a sério? Independente se a outra pessoa da ponta do Hotmail do, do Google foi muito fera. Você instintivamente vai no arroba o nome da empresa. Então, por que, que vocês, não tem, vocês, vocês não teriam também Então, vocês, vocês precisam pensar em ter um www, o um nome da empresa, depois a gente vai até é, dar algumas dicas de quais são os nomes bacanas, ou nomes que não tem nada a ver com esse T, é, para você conseguir fazer o seu www coerente. Então, você precisa ter um site, mas você não tem conteúdo por isso que vem o barra blog ou a página do seu da sua empresa ela tem que começar a ter conteúdo porque a partir de um conteúdo e depois a gente vai reforçar bem escrito tá não adianta ctrl c ctrl v tá precisa ser uma coisa que você pesquise e que você escreva né é que o Google pelos algoritmos dele dele que não é besta já falo o Google tem os, os robôs que chama né que ficam varrendo milhares e milhares de páginas e uma das coisas que o Google faz, por exemplo, ele consegue saber se você copiou algum texto de alguém. Então, com relação ao ranqueamento, né, falar porque no Google a gente tem os pagos, não tem? Que são os anúncios patrocinados e depois tem os outros que não são pagos, né? Como que aqueles que não são? Como ranqueia isso, né? Uma das coisas é a qualidade do seu conteúdo. O então, conteúdo escrito é muito importante. Se você chegar e, e, e, e copiar duas ou três palavras de outro, outro local, o Google pelo robô, ele entende que você copiou, e ele fala assim, isso conteúdo é, é copiado. Te joga lá para a página 4, 5, assim, você não vai achar. Então, é muito importante que vocês tenham o um blog para ter o um conteúdo e esse conteúdo do, do seu blog seja original. Tá? Então, o primeiro, um dos caminhos, né, porque... Tem o caminho do Face, tem o caminho do Insta, mas o mais importante é vocês terem um, um, um lugar na internet com a empresa. Um conteúdo que o público vai buscar através do Google. Beleza? Então é isso, ó. O envio, né? Site, conteúdo em blog para o interessado e a coleta, que seria o seu cliente aqui, né? Ele vai pelo Google. Do Google tem alguma coisa que você postou que ele gostou, jogou para o site, do site pega seu contato e dali entra o teto, a teto com, com vocês. Muita coisa ou tá, tá indo? Tem bastante informação, pessoal. É... Enfim, uma outra coisa que é importante ter. Quando você tem o seu site, e às vezes você não tem muito conteúdo, é interessante você pelo menos colocar o seu portfólio. Existem duas maneiras, existem várias maneiras, tá? Eu separei duas aqui para vocês. Como você pode colocar o seu conteúdo nesse seu site, né? Você tem os, os gratuitos, como o ISU, o ISU é um portfólio muito bacana. A gente tem o Pinterest. Porém, pegando o gancho do professor hoje à tarde, o Pinterest é uma coisa pública. Né? Então vamos supor que você fez lá uma foto de um produto seu ou de um ambiente seu de, de interiores, e a pessoa gostou. Do Pinterest, quando ela clicar, para onde que ela vai ser jogada para entrar em contato com você? O que, que é mais interessante? do Pinterest, ela vai para o seu site www, e de lá entra em contato com você, ou, ou ela morre no Pinterest porque ninguém tem nada, entendeu? porque você não tem aqui uma, uma saída aqui do Pinterest, daquela foto que você tirou, então um, o, que eu quero dizer, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que mesmo que a gente tenha aqui a plataforma do Pinterest e tudo isso, é interessante a gente ter uma coisa mais profissional, por exemplo, Wordpress. WordPress é uma plataforma gratuita, você pode entrar lá wordpress.org e depois essas informações a gente vai passar para vocês, para vocês verem com calma, mas o WordPress você consegue de fato montar um site para vocês. E o, e o WordPress ele tem centenas de temas prontos, você põe temas para design de interiores, ou põe em inglês, que as estruturas em inglês são melhores, interior design, themes, por exemplo, e aí você pode escolher vários temas. E com esse tema montado e o site, você só vai mudar o quê? Você vai mudar foto e texto. Mas praticamente você já tem um site pronto. Qual é a vantagem disso? Que você não precisa contratar designer, não precisa contratar uma empresa para fazer. Com essa ferramentaria do WordPress, você consegue fazer as coisas sozinho. E a única coisa que você tem que se preocupar é com o conteúdo que você vai colocar. Para quem está começando agora e não tem um, um leque ainda de clientes, Coloque os exercícios, coloque o é, portfólio, fez algum render no SketchUp, está estudando renderização, você, você bolou um, um, um, um interior, bolou um projeto, coloca, tá? É a primeira maneira que vocês vão ter para começar a fazer esse circuito funcionar, tá bom? Isso aqui é uma coisa também bacana, isso aqui é para provar para vocês... E aqui eu estou falando na questão de virar negócio, tá? de vocês conseguirem cliente. Vamos chamar isso na linguagem de marketing digital como conversão. Então vamos pensar em conversão. Conversão é um cliente que fechou um serviço com vocês. Eu estava falando do YouTube, eu estava falando do Facebook, né? Organic Search é as pessoas que acessaram o nosso site ou a loja ou o blog pelo Google. Então escreveu lá, é, reforma de apartamento. É um, é um posto que a gente tem Achou, achou e entrou E não é patrocinado tá? Então a gente teve aqui, ó, 56% Que fez desse jeito E o Organic Search Mobile É quem fez essa pesquisa pelo celular 28% Direct é que não fez nem pesquisa Já conhecia o site da arquiteta Já pôs lá blogcombr E entrou se a gente somar esses três aqui, ó, 56 mais 28 mais 6, já está perto de 80%. Depois vem o social. social eu já toquei na tela, mas o social é Facebook, Instagram, né, é YouTube. Olha quanto que é. 1,28%. Então, uma coisa que é interessante para desmistificar vocês e, e reforçar. É, é muito mais produtivo e vai converter muito mais clientes para vocês trabalhando com o blog, sendo blogueiro que o pessoal <risos> fala, né? Que é muito demodé do que ficar querendo investir para ser youtuber, de, né? Você vê, mesmo a gente com a página da arquiteto com 370 mil lá no Face, isso aqui são conversões, tá? Isso aqui não é visível, tá? Então você vê, a conversão é muito baixa, 1%, quase 100 pessoas que entram uma pergunta. Tá? Então, isso são... Isso é interessante vocês saberem. Mudando um pouco agora, porque assim, independente do, do, da importância que a gente tem do, da, da parte de Google, da parte de site, claro, a gente também tem a parte de Facebook. Então, só mostrando para vocês, o Facebook é interessante ter uma página? Claro que é, mas lembrando, uma coisa é sua página pessoal e outra coisa é uma página de empresa. Jamais as duas podem conversar. Tipo, vai lá na minha página para ver tal coisa, ou ó oh, pessoal, a minha amiga tal lá em tal, em tal perfil, não pode, ela, se você abre uma página profissional, então da sua empresa, como prestador de serviço, ela tem que manter uma linha, ela tem que manter um padrão, e você tem que seguir esse padrão, tá? Aqui também, assim como o Google, o Facebook também te dá, quando você abre uma página e você tem um perfil profissional, ele também te dá algumas, algumas, algumas, é, alguns dados. Muito importantes. vou dar um exemplo aqui, eu comentei à tarde, ó. no nosso tem muito mais mulheres que acessam do que homens, tá vendo? Um exemplo aqui, da faixa etária. Se você. Quem é que. É, na família, no marido e mulher, quem é que tem vontade de reformar a sala, fazer uma reforma, etc.? É o um homem ou uma mulher? É a mulher? mulher. Pronto. Então, quando você vai fazer algum tipo de ação no Facebook, tá? E você vai pagar, e é uma ação que paga, né? Quando você faz uma ação paga no Facebook, você escolhe o persona, né? Seria para quem que eu quero que esse meu anúncio chegue. Então, o Facebook, ele te dá as informações das pessoas que estão acessando a sua página, né? E aí você pensa, olha, se eu for fazer um anúncio, eu vou fazer para homem? Você não vai fazer para homem. Você vai fazer para mulheres. Mulheres casadas, ah, então está entre 24 e 35. Então, Usando esses dados que o Google ou o Facebook te passa, você consegue criar anúncios que vão potencializar melhor o resultado de conversão, tá? Então, dados são coisas que parecem ser chatas, mas são primordiais também para para gerar conversão e venda, tá? Esse é um dos exemplos que eu dei para vocês ali mulher, tá? Então aqui eu faria o quê? Se eu fosse fazer, se eu fosse me apresentar como uma designer de interiores, um designer de interiores, muito provavelmente a minha, a minha configuração do anúncio seria só para mulheres entre 25 a 44 anos. Tá bom? Com relação ao Face. Insta. Nós temos um Insta. O Insta nosso não é tão forte quanto a nossa página do Facebook. Temos um motivo. O motivo é porque, realmente, né, eu e Luciano a gente focou muito mais no orgânico do Google. É um trabalho maior, assim, só que é um trabalho que te traz muito mais mais conversão, né, do que o trabalho com o Insta ou com o Face. Porém, não pode deixar de ser feito. Tá? Então, a gente tem a nossa página do Insta, ainda é um número baixo, a gente está trabalhando ali para a gente aumentar, mas o conteúdo do Insta ele tem que estar tá a ver com o conteúdo que é do Insta mesmo. Depois vocês vão entrar no blog da Arquitetura, vocês vão ver que é muito parecido com o do 44 Arquitetura, etc. São imagens... São algumas coisas engraçadas, mas nada ali a gente usa para conversão. Então, exemplo, colocar no Instagram alguma coisa para você me contrate agora, por exemplo, é perda de dinheiro, não funciona. Porque para uma pessoa contratar você, ela precisa passar por uma série de, de coisas. Você tem que cativar, ela tem que ver seus produtos, ela tem que gostar do seu design, ela viu um projeto seu... O, a, o processo de venda de virar um cliente ela não é uma coisa direta tá? eu olhei gostei nossa eu quero agora pimba quanto custa né? a gente sabe que não é assim então a mídia do insta é mais para você se posicionar com estilo né? isso a gente vai falar agora um pouco também sobre estilos mais do que venda tá só reforçando venda realmente é mais o site e o blog tá bom no YouTube da arquiteta, a gente tem algumas aulas grátis, né, então, pensando no nosso. É, a, Luciana, a Luciana faz resenha de alguns produtos, então, e nesse caso, o YouTube, ele é, ele é interessante, tá? Vídeos não muito longos, né, mas, no nosso caso, é interessante colocar alguma informação gratuita a pessoa, justamente para ver se ela se alinha, se ela gosta, e dali você começa a trabalhar, no nosso caso alguma coisa em questão de curso no caso de vocês começarem a trazer para o site de vocês e dali ir trabalhando até essa pessoa pegar o telefone e, e entrar em contato efetivamente para perguntar alguma coisa tá? é importante ter o Youtube? claro, o que, que vocês vão colocar no Youtube de vocês? eu vou mostrar agora, porque a gente fez aqui uma série de, de, de dicas de foto de vídeo para o Insta, mas que também pode ser desdobrado para o Youtube e para o Face tá bom? Eu só estou apresentando para vocês uma das nossas outras mídias aqui então, resumindo, quais são os meios digitais que a gente tem aqui, que a gente pode usar sem problema nenhum, né? Google, como eu falei para vocês, é o mais importante para quem quer viver de design interiores, tá? É onde, onde vai trazer realmente seu cliente de maneira mais bruta, tá? O Facebook não vai trazer? Vai trazer, mas é uma porcentagem menor. Todas as redes sociais são importantes de ser trabalhadas tá? em conjunto, tá? Mas jamais esquecer da sua página e do Google, que é a coisa mais forte, tá bom? Você tá anotando? Eu, eu, eu tô pensando em tá anotar aí? Chega. Eu... Depois a eu gente vai deixar disponível, é, eu disponível também. É, ah, ah, tá. Pode bater foto também. Então, pronto. Eu Sim, fiz não. um... Adoro. Eu fiz um... Um overview aí para vocês e agora eu vou eu vou dar uma reforçada para vocês, tá? Então importância do marketing digital no design de interiores ou para arquitetura ou para qualquer outro serviço que você for vender utilizando os meios digitais da internet né então agora que eu vou mostrar e vou reforçar alguns pontos do que a gente falou então olha só posicionar e propagar a marca é muito importante que você Pense em ter uma marca ou um pictograma, que a gente chama tecnicamente, né? Então você, pronto, eu quero ter um site e... E aí, como é que eu começo isso? Eu já tenho WordPress, eu já sei que tem os temas do WordPress que tem a ver com design interior, isso legal. Tá, mas qual que é o nome desse site? A gente vai falar depois, mas qual que é a marca, né? A marca, o pictograma, é uma coisa muito importante, né? Então, ela, ela vai chegar um momento da hora que vocês forem criar, que vocês vão ter que parar e pensar nessa estrutura de, de, de logotipia, de marca, tá? Por, que, que, eu, por que, que é interessante falar isso? Porque é muito importante, as pessoas, e é normal, a gente bate visualmente quando a gente vê uma marca, a gente, na hora, já sabe se aquela marca, que a gente conhece aquela marca, se aquela marca é boa, né? Então, é muito importante a gente pensar em ter uma logotipia quando a gente for criar a nossa, uma identidade visual, né? Quando a gente for criar a nossa, a nossa marca, tá? Conteúdo. Reforçando o que eu comentei com vocês no começo. Conteúdo bem escrito, um conteúdo regular lá no seu blog. Regular é o quê? Ah, eu vou fazer uma vez por semana. Então faça uma vez por semana. Uma vez por semana faça um bom conteúdo. Ah, mas eu quero fazer três vezes por semana. Se você for fazer três vezes por semana, tem que ser os três com muito bom conteúdo. E não pode furar. Se você fura, o Google, seja para o YouTube, por isso que o YouTuber tem horário lá, ah, toda quarta às 6 horas da tarde tem vídeo novo. Não é à toa. O Google gosta de coisas é, é, ritmadas, vamos dizer assim, com horário, tá? E não só para o YouTube. O Facebook gosta disso com posts. O próprio Google gosta disso com posts. Então, isso aqui é uma coisa que precisa ser bem... Também, isso também tem que tá estar bem, bem, bem entendido, tá? Um conteúdo de qualidade não adianta CTRL C, CTRL o o Google não é burro, ele, ele nunca vai ranquear você se você fizer isso. Assim como a quantidade de visualizações no Insta e no Face também é afetada quando você faz isso. As pessoas sabem, se você posta aí, dá um minuto e posta de novo, essa segunda postagem cai 90% de visualização em frente à primeira, tá? Isso é para YouTube, isso é para Insta, isso é pra Face, isso é pra tudo, tá? É uma regra geral deles, tá? Você imagina como é que o InstaFace ia fazer para ficar mostrando na sua timeline todas essas coisas se você colocasse 10, 15 ao mesmo tempo, tá? Então existe um filtro natural deles lá para isso. O que, que a gente vai colocar, né, para quem está começando, né? Então, enquanto vocês não têm cases, vocês, vocês ainda estão em busca, coloca tudo o que vocês fizeram, tá? Então, projetos, projetos aqui, o Senac coloca, ah, eu trabalho com SketchUp, e eu, eu desenvolvi um, um, um interior de, um, de, um, de uma sala, de uma cozinha, de um quarto legal. Ah, mas eu não sei renderizar, não importa. Vai lá no sketch, faz bonitinho, coloca, né? Descreve qualquer é intenção do projeto, né? Porque não adianta a pessoa só olhar e, ah, e aí? E as pessoas não entendem. Uma coisa que, que eu falo para vocês, que é assim, não meçam os outros com a sua regra porque a gente acha que só porque a gente entende, né, isso é meio óbvio, mas a gente não pensa assim. Acha que quem olhar vai entender tudo aquilo que a gente já está propondo. E nunca é assim. Por isso que um texto descritivo explicando, olha, isso aqui foi baseado num design escandinavo, por exemplo. Então, olha, baseado no design escandinavo, fiz esse projeto. Então, a descrição do seu projeto é muito importante para o leigo entender, tá? Não acho que as pessoas olhando elas podem ter, ter um o ó, mas é um ó, tipo porque é bonito, mas não entende o seu projeto. Então é muito importante você fazer isso. E tudo que vocês tiverem é, é, é, é já criado, tá? É assim que a gente começa, assim que ela começou. Foi assim que eu comecei com o meu 3D também. Para depois as pessoas falarem: olha, você faz 3D? Quanto custa? Começa assim. Poxa, e aí começa o bate-bola para a gente fechar cliente, tá bom? Então, se vocês ainda não têm clientes. Vocês usam que vocês já têm? Tô... Às vezes precisa ter cliente, Dani. Que eu tava, a gente estava fazendo aquele trabalho à tarde, e... é, de repente você tem uma ideia de fazer, de falar sobre iluminação, por exemplo. Eu estou com a iluminação na cabeça porque eu estou estudando para a gente falar na semana que vem. É, pô, iluminação indireta. Então você Posta lá a iluminação direta Qual é a vantagem da iluminação direta Porque não, não, não, não atrapalha a visão, cria um ambiente mais aconchegante. Então você posta sobre isso. Você posta temas, posta dicas. E para isso você não precisa ter nenhum projeto. Concordo. Conta-mostra que você entende, tem interesse. Talvez uma pessoa olha lá e fala, poxa vida, olha, será que ele não faz um projeto também? Dizer, pode virar um trabalho. Exatamente. Né? Tá? Então não... Não achem, não achem que vocês estão mais fracos, porque vocês estão começando e não tem nada. Não, é assim que funciona. À tarde, a gente fez a mesma, a mesma oficina. Né? Na, daqui a pouco, a gente vai para uma parte prática e vai é, fazer uma postagem, criar uma postagem profissional. Né? Então, uma dica, uma coisa simples. Uma aluna da tarde, ela postou um negócio, eu não lembro o que ela postou exatamente. Alguém comentou e alguém... Perguntou, ah, você não faria um projeto pra mim e é, tal? É um primo a de um parente, isso. não sei que lá, eu é. não sei quem que é, mas olha só, gerou o um primeiro contato, olha que interessante. Ela nem terminou, foi Natália. Então vocês conhecem a Natália. Ah, é, é verdade. Fiquem incentivados em saber que se você não faz nada, ninguém vai saber o que você faz. Então, se sim se a fazer essas coisas, porque as coisas vêm do nada. Às vezes você nem imagina como foi com a colega de vocês hoje à tarde ali. né? E ter um site é ter uma vitrine. Né? Por mais que você não tenha projetos complexos, não seja profissional, você vai, vai servir também para você se autoavaliar mais para frente. Olha, olha como eu comecei. Não, eu não gosto de olhar minhas coisas, mas é bom olhar. Você olha, olha, ah, como eu cresci. É um exercício de você com, com, com você mesmo. Você percebe a sua evolução e os seus colegas, todo mundo... É, ele começa a, a olhar você, ele começa a olhar as suas possagens como uma troca, um relacionamento. Então, assim, ah, ela está começando, mas ela está se posicionando. Olha, eu estou aqui, eu estou conquistando o meu espaço, eu estou fazendo isso, eu estou crescendo, eu estou evoluindo. E com o tempo, isso tudo vai gerando segurança, vai ficando tão familiarizado para você, que quando você estiver lá estourando no norte, as pessoas vão falar, olha, olha onde ela chegou. Começou com a gente, né? Começando do zero, né? O Face foi zero tudo. e tudo Isso foi crescendo naturalmente. Quer falar mais uma? Vamos falar um pouco sobre fotografia agora, tá? Fotografia é interessante porque a cabeça que você vai fazer, vai pensar para fazer uma foto o Insta é a mesma que o do Face. Talvez também seja para você gravar um vídeo no YouTube que vai ser lá para o seu site, que vai ser lá o seu WordPress. Que vai chegar no possível possível é, é interessado nos seus serviços, tá bom? Sobre o Insta, tudo que a gente fala isso, por que, que eu pulei? Porque tudo que a gente fala aqui do Insta que está mais completo, você também vai usar isso lá no Facebook. Por exemplo, hashtags, né, que a gente nem falou muito, né? Todo mundo sabe para que serve hashtag aqui? Todo mundo sabe? Tá. Mas muita gente não usa hashtag. Usa mu... Quem realmente usa o Instagram um pouco, um pouco mais profissionalmente sabe o que, que é o hashtag e hashtaguei, vamos dizer assim, né? Mas para quem não sabe, né, o hashtag é como se fosse um índice de palavras, né? É um filtro. É um filtro, né? É um filtro. Então quando você coloca uma hashtag, arquitetura, geladeira, sofá, é porque aquela foto, se a pessoa hashtag-ou forma correta, aquela foto vai levar, aquela hashtag vai levar naquela foto. Então é um filtro. Aí vai pegar todas as fotos que tem a ver com aquele assunto, hashtag -ado. e isso ajuda você a ser localizado né porque ah, eu quero eu quero buscar lá é um assunto de, de, de marketing ou um hashtag marketing eu posso ser uma escola de marketing professor de marketing alguma coisa relacionada a marketing se eu vou na hashtag marketing vai ser olha achei um professor de marketing no, e, no entanto não achei o insta dele através da hashtag Aí todo mundo que curte aquela hashtag flores, ah, vou entrar hoje na hashtag de foto que eu gosto de flores. E aí eu começo a curtir as fotos e ganho curtida. E posso ganhar seguidor também, olha, esse perfil de, de cano então eu consegui. Então é o, a, a, a hashtag funciona como filtro. Hashtag design de interiores, hashtag são então, Bernardo, por exemplo. Se você tá você fez lá um projeto em SketchUp, você vai dizer, olha. Hashtag Cozinha, Hashtag Design Interiores, Hashtag São Bernardo. E às vezes a pessoa, e isso, e isso o Insta o faz, por, como ele, ele sabe onde você está geolocalizado, ele vai mostrar por ordem de interesse as coisas que estão mais perto de você. Então é importante você colocar o local, tá colocar o porque aí o cara no Google, até no Google faz point, Design Interiores de São Bernardo. Se você lá no seu, Google, não, no seu Google, lá no seu site, você tem algum, você, você tem posts, que tem isso, só o design de interiores em São Bernardo ou alguma coisa que você viu numa loja em São Bernardo, Supondo que todo mundo olha aqui, né? O Google naturalmente, quando alguém fizer uma procura, e muito provavelmente está procurando um profissional da área aqui, vai naturalmente conquiar aquele post, aquele assunto seu mais em cima, tá? Então é muito importante isso, vocês saberem hashtagar. Tem uma moça na internet que chama Ana na Paula Teixeira, que vocês conhecem ela. Ela tem bastante dicas sobre Insta. Ela ensina tudo. É bom vocês, se vocês se interessarem é, buscar por ela, poder seguir as dicas. Ela tem canal no Youtube também e vale a pena. Ah, lembrando, lembrando que está aqui Insta, mas é para tudo. Né? Isso aqui é uma coisa geral, né? É, eu e o Luciano, nós estamos há seis anos com, com, com o portal, né? Mas vocês vão ver no blog, tem mais de 300 posts que a gente sentou e escreveu muito bem os postos, né? justamente para o Google ranquear. Hoje a gente tem em torno de 15 mil palavras ranqueadas entre a primeira e a décima página, sendo que duas mil na primeira. Palavras como reforma de apartamento, cálculo de tijolos, a gente pegou um universo muito grande de arquitetura e design e a gente foi criando posts de acordo com esses temas. Então a gente usava a palavra, ou a expressão basta reforma de apartamento. Então se você escreve reforma de apartamento do Google, tem um post nosso de uma reforma de apartamento que a gente fez. Né? Mas a gente faz isso porque a gente gosta. É aí é, é, é que eu quis puxar. Se você fizer isso no desespero, se você fizer isso nas coxas, fizer isso rápido, se você realmente não usar, pessoal, essa, isso tudo que eu falei, é porque o Google ele é implacável. Né? Ou seja, se você pular etapas você vai acabar se frustrando, O frustra, frustra bonito, tá? Então, se vocês realmente quiserem entrar na questão do mais digital e entrar liso, né? Então, faça porque gosta. Então, não sei que falar fala, ah, eu tenho que escrever dois, três postos por causa disso, não sei o quê. Se fizer isso, você vai acabar copiando de algum lugar, vai sair errado e não vai adiantar em nada, é perda de tempo. Tá escrever artigo para blog é inspiração, você tem que <coughs> é, estar conectado com, a, né? Você tem que parar pensar, se inspirar, ler antes, né? Ou se você já tem toda a estrutura montada de uma experiência que você passou e você quer contar, sentar e escrever. para sentar e escrever de qualquer jeito, sem ter uma conexão, uma coisa com cabeça corpo e membros, não adianta que o Google não vai entender. Mesmo porque existem regrinhas para você postar um artigo no blog. Tem várias coisinhas por trás que te ajudam a crescer também. legal. segundo aqui, é procurem criar um estilo, né? tem tem vários é, Instagramers ou Facebooks que eles têm, eles eles buscaram um estilo. então aqui por exemplo, qual que são? são dois destaques de estilo aqui, contraste e ângulo, tá? então ele ele simplesmente ele usou isso como padrão de estilo dele. então sempre que ele sai na rua, né, e ele vê que tem alguma coisa no padrão, ele faz uma foto. E as pessoas gostam de se identificar com o estilo. Então é importante vocês pensarem em em buscarem ter um estilo, né? Poxa, eu o meu estilo, por exemplo, dele é angular e contraste né? Coisas que vocês que vocês querem aplicar nos projetos de interiores que vocês fazem, tá? Ele aqui ele buscou através de fotografia, mas não importa se é para fazer fotos ou é para a vida profissional profissional de vocês. É importante buscar um estilo. Como que você cria um estilo? Eu pesquisando, sabe e a informação visual Pinterest sabe é ir atrás você vai indo atrás algumas coisas vão sendo filtradas você vai gostando e naturalmente você acaba achando um estilo e as pessoas gostam e se identificam com o estilo tá acabam virando um fãs se você depois quando você se forma e acaba fazendo vários projetos para clientes, você acaba adquirindo um estilo seu de, de trabalho, né, eu, eu gosto do estilo retrô, por exemplo, não que eu gosto mas um exemplo, eu, eu gosto de estilo retrô, então você começa a praticar estilos retrô e quem gosta vai te procurar porque você faz bem o estilo retrô, né, ah, eu vou procurar o Daniel porque ele gosta do estilo escandinavo, ele é fissurado por esse campeonato então eu vou procurar porque ele faz bem então a gente acaba criando um estilo também de trabalho mas não que se um cliente te procurar para fazer um outro trabalho um outro estilo, você não vai fazer né? não dá pra gente hoje negar não, estou começando agora, mas eu só faço estilo moderno se aparecer alguém querendo clássico, eu vou chutar o cliente não, você vai pegar né? mas você procurar ter sempre um estilo de trabalho também e nas postagens isso faz diferença exatamente sobre o nome, tá? Então, quando você for criar o nome do seu Insta, deu um monte, né? Não sei o que, 18 menina feliz são mercado pra sempre. Entendeu? Sabe? E as pessoas criam isso no um instinto e às vezes perdeu uma oportunidade, né? Ou, ou, ou morreu. Às vezes a pessoa quer usar o que ele tem pessoal e quer transformar em alguma coisa em profissional, mas já morreu porque o nome, o nome é uma linguista terrível desse tamanho, né? E quando vocês forem criar o seu wordpress ou site, pense nisso. Qual foi, qual foi o exemplo que a gente deu seu? Quem, quem vai procurar Alexandre Souza? Ninguém. se for Alexandre módulo design, que então é o nome da minha empresa? Todo mundo vai saber que o Alexandre faz design. Pelo menos na URL já vai dar uma ideia do que, que aquele profissional está fazendo, tá? Então, pense em quando forem criar um, uma URL, um Instagram barra ou um Facebook barra para a página. Não coloca qualquer coisa ou aquilo que você acha que é legal, tá? Pense, se tem a ver, você já tem um estilo? Pense no estilo, tá? Alguma coisa, de design de interiores, ou um só design, tá? É muito importante o nome, tá? Muitas pessoas vão, inclusive, pelo nome. O nome é, é uma etiqueta também, tá? tentando pôr ano, 1980, é, é, Miguel, 21, 54, essas coisas não, não, não, vão, não vão agregar em nada. Mas se você tiver que mudar também você pode mudar. Vai lá em editar e troca o nome... Você se arrependeu de ter criado alguma coisa que não tem nenhuma personalidade, você vai lá e troca que não tem problema nenhum. Se o nome estiver disponível, você pode trocar. Bem, o foco é aquilo que a gente falou, vamos supor. Ah, achei, achei, achei uma coisa legal, tá todo mundo falando de design escandinavo. Aí você vai lá e tipo, design não sei o que, Certo? Aí de repente, a pessoa, o pessoal que veio vindo, que veio gostando das suas coisas, de repente no belo do dia você mudou porque é modinha mudou, pronto, perdeu o foco. Tudo aquilo que você fez, todos os seguidores, todas aquelas pessoas que estavam conectando com você, você perdeu, jogou meses fora, tá? Por isso, não pode perder o foco, tá? Putz, meu, eu tô fazendo as postagens e faz três meses e não veio nada, desisto. Meu, que pena que você desistiu, sabe? Porque justamente quem consegue chegar é que não, é que não desiste, tá? Continua fazendo as coisas, tá? Se você faz com um certo prazer, o foco não é perdido, tá? Então é, só, é só saber usar as hashtag certinho, se relacionar, curtir as páginas que tem a ver com aquilo que você gosta, né? Sempre deixar um comentário, nada como spam, mas uma coisa sutil. Se você sempre se relacionar com as pessoas, gentileza gera gentileza na vida e nas redes sociais. Principalmente no Instagram, tem aquele negócio... Que segue, quem segue de volta, tem gente que é chave nisso. Mas quando você começa a, ah, olha, essa pessoa posta um negócio bacana, curte, fala gostei, valeu, deixa, deixa um comentário. Ela vai perceber que você existe e se, e se ela for gentil com você, ela vai acabar se interessando. Se você tiver um feed bacana e for interessante, ela vai acabar te seguindo de volta. Sendo que é o seguinte, todo mundo quer atenção, tá? Todo mundo quer atenção. E digitalmente, a melhor maneira hoje de dar atenção é um like e um, pô, gostei. São duas, três palavrinhas, por exemplo, pra gente, que a gente já virou curso só porque a gente virou like. A gente deu 10 gramas de atenção para uma pessoa, que é natural da gente, e dali acabou virando serviço. Então, não é, não é aproveite, né, mas assim, as pessoas, é, uma, é, uma, é uma grande verdade, as pessoas querem atenção. Então dê essa atenção para as pessoas, vocês não tem dela como porta abre com isso. Então, Principalmente os Instagrams que não são grandes ainda. Porque quando a pessoa é muito grande, então, às vezes ela tem um pouquinho de estrelinha, ela não, não, vai, dar, não vai perder o tempo dela em dar atenção com a pessoa que não é tão grande. Então se você começa a crescer junto com, a, com, a, com, outro, com outro perfil que tem a ver com o seu, ou, ou, ou uma, uma pessoa que posta coisas interessantes, que você começa a relacionar, tem uma coisa no Insta também é, que, que mostra quem você curtiu. né? Então, o seu amigo vai ver que você curtiu tal coisa, às vezes ele gostou daquilo que você curtiu. Aí ele pode curtir a, aquele amigo também. E assim vai, crescendo, interagindo, de forma não agressiva like, não, aí você vai ser bloqueado. O, o Instagram vai entender que você está agindo de, de, de, como, como spam. Você vai, então vou deixar isso aqui de castigo três dias, para ver se ele aprende a lição <risos> de não fazer arte de novo, né? Pra ele se tocar que não é assim. É devagar, é relacionamento. Redes sociais é relacionamento. Exatamente. Outra dica, tá? Pensar em criar séries, tá? As pessoas gostam disso. Vamos usar o exemplo de novo do design escandinavo. Semana do Design Escandinavo Então a pessoa que já... Você está justificando, então vamos supor, você tem um estilo Quando você pensa em criar uma minissérie, por exemplo Vou dar um exemplo, quando é Semana da Pátria, por exemplo aqui né? Então as pessoas falam arquitetura Aproveitando que essa Semana da Pátria e tal né? Vamos ver, é, vou apresentar durante essa semana Uma série de fotos de artistas, por exemplo Estou dando uma ideia, viajando aqui mas as pessoas gostam disso, tá? Você criar uma semana de tal coisa, uma semana de tal estilo, mas isso não pode virar uma regra, tá? Então aquela pessoa que já tem aquele estilo de foto, para não ficar aquilo para sempre, você pode dar uma quebrada e criar alguma coisa um pouco mais paralela, um pouco mais adjacente, sem sair muito do seu tema principal. Você pode mudar seu feed, você pode colocar o artista assim, assim, assim. Nunca põe só foto. Quem só põe foto não vai lá. ele. Ganho assim, daquele que, que passa assim, só. Mas quem está se relacionando com você, fica, é, mas ele quer dizer o que com isso? Postou aqui uma cadeira, mas o que, que tem as cadeiras? Não conheço a cadeira? Não conhece cadeira? falando em cadeira, hein? Tô falando em cadeira olha só, aqui algumas dicas de foto, tá? Luz, tá? Dando um exemplo, eu como faço render, eu gosto muito desse tipo de luz. Então, lá no meu render eu ponho o sol quatro horas da tarde, 4 e meia, e entra essa luz mais amarelada. Como eu justifico isso? Eu acho que a luz como ser a cena, tá? Então, luz, luz e sombra, quando vocês forem fazer algum tipo de foto, que vocês têm oportunidade de fazer, pensa nisso. Uma outra coisa que eu dei de exemplo, uma mesma cadeira. Você pega aqui seu celular, aqui nessa cadeira, que é mó legal uma cadeira que vocês gostam, vocês tiram ela aqui, ó, chapadona assim, ó. Aqui assim, ó. Só vai aparecer onde vocês põem a bunda e aqui, certo? Agora, se vocês chegarem e descerem aqui, ó, já não chapar, já colocar no ângulo de 45 um pouco de baixo para cima porque tudo que você tira foto de baixo para cima gera, gera é, imponência no objeto tá? então são diquinhas, tá vendo? São de quinas, tá vendo? Então, só de você pegar um objeto e você tirar uma foto a 45 graus de baixo para cima você já dá uma outra leitura do que você tirar o mesmo objeto chapado de cima tá? a gente fala que foto a gente não, não tira foto a gente faz você senta, pensa e aí você faz a foto. Exato, a mesma coisa da, da, da câmera do SketchUp, quando você põe em, certa, em certas posições. Tem posições que não adianta, tem que ser uma coisa chapada gigante assim, ó. Porém, pensa que às vezes nessa cena que você se nesse projeto, tem tantas coisas pontuais interessantes, né, que numa cena aberta, tudo chama atenção e no final nada acaba chamando atenção. Então, pensem nisso, tá? pensem na luz pensem em ângulos, pensem em situações porque no, no seu projeto está várias situações acontecendo. então, de destaque, consiga é, é gerar valor nessas situações tá? regra dos terços alguém já ouviu falar da regra dos terços? da fotografia? então imagina uma grade tá? vamos usar a regra dos terços aqui do, do, do, do jaguar e da onça aqui com a cadeira ó. se eu for tirar uma foto usando a regra dos terços aqui, ó, esse ponto Aqui no centro seria esse ponto, e aqui seria mais ou menos esse ponto aqui, tá bom? A regra dos terços ela é importante, é uma regra de fotografia para você conseguir dar destaque àquele, àquele, ao modelo, ao projeto, ao, ao assunto a ser fotografado. E o um desfoque de fundo, o que, que ele acontece? Ele compõe o restante da cena, mas ele deixa claro aonde você quer chamar a atenção. Outra, a regra dos, dos três terços tem a ver aquilo com. Com aquilo que eu falei, evita fazer as coisas chapadas, assim, tá vendo? A regra dos terços justamente joga um pouco mais pro lado, tá vendo? E gera um sentimento diferente na foto, tá? Isso aqui depois vai estar lá no blog Isso é tudo sensibilidade. Conforme você vai prestando atenção mais em fotos, vai estudando, mas você vai desenvolvendo o seu olhar. Quando você vê, você já começa a se irritar de ver a forma como as pessoas fazem a foto. Fica assim. Não é, você tem que parar, pensar, olhar, tem que analisar para fazer a foto, não? Pensem então, nisso, sempre pensando nisso na, é, em design de interiores, né? Por exemplo aqui, quadramento, né? Segundo plano, primeiro plano, tá vendo? Aqui a gente deu uma ideia humana, de natureza, mas pensem sempre nisso quando vocês forem fazer uma foto de algum mobiliário, de algum ambiente, né? Pensando da regra dos, três, dos dois terços, aqui também tá, ó, ele não está 100% alinhando, ele tá um pouco mais para cá, tá vendo? Mas cada fotógrafo tem o seu estilo, mas sempre eles estão usando enquadramento ou a regra, luz e sombra, tá vendo? O um contraste, isso é uma lei de fotografia que pode ser aplicar em qualquer caso. E tem uma mensagem que ele passa, né? Isso. Ele tá observando algo lá né? no além. Ah, se, se a foto corta aqui em cima, logo... Da, da cabeça da dele tá dele, o que? Não, hum. não tem esse envolvimento essa profundidade Exato. que tem aqui e aqui a gente fecha tá? a gente fecha toda essa palestra mostrando tudo que a gente falou um pouquinho tá aqui é seu cliente feliz é e aqui é onde a gente começou a palestra Começar uma palestra falando sobre o que? sobre blog, sobre ter um site tá vendo? tá? Aqui ele colocou o Face, o Face é importante, mas jamais vai ser mais importante do que você ter um site, tá? Aqui são as pessoas que vão buscar você, então ela busca pelo, pelo Google, tá? A geração de tráfego também, porque tem gente que vai te achar pelo Google, tem gente que vai achar você pelas mídias sociais. Essa landing page aqui, rapidamente, é um outro sistema de você capturar cliente, mas não acredito que seja mais pro perfil de vocês, serve mais pro nosso. Quem já não recebeu no Face, no Insta, é... É, ganhe um e-book gratuito com cinco dicas de soluções inacreditáveis, seja lá do que for. Isso tem muito, né? Isso é uma maneira de marketing digital para ele pegar o seu e-mail. Chama Insta Digital. Isso, é uma Insta Digital que é usada uma landing page, você deixa o seu e-mail e ali você vai recebendo coisas de graça. Ele manda para você uma dica interdível de design de ele manda uma segunda, uma terceira, você gosta quando chega na quinta, ele oferta para você um curso ou um produto imperdível de para por 99 reais E você já tá tão... Você já está nessa vibe, se você realmente foi e chegou nessa vibe, fatalmente você faz a venda. Porém, isso não funciona pra... pra porque a pessoa que tá aqui, ó, que é o seu cliente, ele vai dar valor em você e não o seu produto. É você que ele vai dizer, pô, esse cara manja de tal coisa, Gostei dos produtos dele, ele é um cara que se relaciona bem, eu perguntei algumas coisas para ele ele tirou minhas dúvidas. Então é por isso que eu vou fechar com essa pessoa, por confiança e, e, e pelo serviço dele, tá? Mas enfim, é interessante ver aqui que existe também essa outra técnica. Né? E a venda que seria o, o seu cliente em definitivo. É isso aí pessoal, espero que tenham gostado aí da, da palestra.